Hoje é dia 30, estou saindo aqui de, de patrocínio paulista, subida, em direção a Itirapuã. Vamos ver se eu, eu filmo esse trajeto de patrocínio até Itirapuã. É 11h42, quase meio dia, então tá um tempo bom para a gente... Saindo de patrocínio hoje foi um dia muito especial. Conversei com o Sr. José Lopes mais uma vez e com a esposa dele, Dona Iris. E o Sr. José Lopes saiu do meu canal, tem um, tem história dele, o nome de 32 irmãos. E conversei com a professora. Deise. Deise Deise Figueiredo Nasceu em Jaborandi Morou em Jardinópolis E depois veio para Pantissílio Paulista A mãe do Paulo Paulo Uma pessoa maravilhosa Com uma história muito rica 91 anos E foi um baixado para poder registrar a história dela. Agora que já, já no trevo aqui no né? um viaduto, mas eu estou indo em direção a... a Tirapuã. Quero filmar um pouco Tirapuã. Eu tenho de Tirapuã muitas é, fotos e agora a gente está já registrando um pouco. A gente vai tirar umas histórias melhores Nessa região Direção antiravula Aqui é Ronan Rocha Ronan Rocha é gente da região de Sapucaí Patrocínio Paulista Tem tremo Agora estamos chegando Isso aqui. aqui é pista Dupla agora Isso aqui eu tenho tudo fotos de, dessa pista quando era a pista única né então vou filmar aqui para a gente mostrar os, os que são de tirapuã de patrocínio que não tem tido oportunidade de vir a essa região estão morando em São Paulo Brasília Belo Horizonte Rio de Janeiro, né? Aí nós temos aqui essa pista dupla. Vou passar aqui no Rio. Acho que é só para cair. Aqui era uma pista só. Hoje é, tem a facilidade, tem uma pista bonita. Em Tirapuã, 9 quilômetros. Capitinga, 30 E Cássia, 43 quilômetros. Dia 30 de junho. 2022 Uma região muito bonita Eu tenho uma História bonita que eu vi Só por cair Lai um Patrocínio Eu conversei com o Burantir a esposa dele, e depois com a Sueli, Sueli Figueiredo, foi vereadora, tem uma história muito rica, e patrocínio um paulista, nós não gravamos, mas ficou o um compromisso da gente voltar para gravar um pouco de história, e, conversa, e conheci o Pablo do IBGE, Instituto Brasileiro lado, na minha direita está Patrocínio Paulista ah, isso aqui não tem é, pedágio porque está duplicado até Itirapuã e precisa de chegar até lá na divisa e a divisa precisa de descer uma pista dupla porque a Serra da Capitinga até chegando lá em Itaú de Minas Precisa de duplicar essa pista É né? muito acidente Na pista que é Bom ó, Bairro Santa Cruz E Jardim Continental Patrocínio Paulista Nós estamos indo em direção A Itirapuã Quantas vezes eu passei aqui indo para Cássia, uma pista só, e depois eu acompanhei aqui essa duplicação. Olha que coisa bonita, eu vou até passar para a pista de cá que meio sozinho aqui, para ver. Eu tenho cada foto linda aqui quando eu estava abrindo essa, a duplicação. Não tenho muito vídeo, mas tem muitas fotos. Na época eu não fazia hoje eu faço questão de fazer os vídeos Mostrando aqui os que estão ausentes A qualidade da Cachoeira do vetor. Ah. Ah. Beleza Tranquilo, tá vendo o caminhão lá Mas eu não estou atrapalhando Estou na faixa do 80 de López Passar para lá para a gente só filmar aquela placa de Tirapuã, 5km, Capitinha 25km, 38km. Vamos chegar até Tirapuã. vai vir aqui, olha que pista bonita eu tenho foto eles estavam trabalhando, começando aqui a obra São Tomás de Aquino. É a entrada. São Tomás de Aquino já é a cidade de Minas. E Capitinha, a próxima cidade também já é Minas. Engenheiro Bonan, Rocha. E eu vou deixar até o caminhão passar para a gente ficar mais tranquilo durante a Porque eles estão trabalhando, eu também estou trabalhando, mas o meu trabalho, se tiver menos, com menos velocidade é melhor. O café está aí, da cidade. Café bom essa região. Aqui tem uma, uma espécie de um tribozinho, né? Pra passar para São Tomás de Aquino. Aqui na frente a gente vê ó, a sinalização melhor. Eu vou filmar um lado, a gente não descuidar de querer fazer tudo e não vai nada. Né? Os caminhões estão esperando eu passar agora Porque estão lá para São Tomás de Aquino né? Chegando em Itirapu Eu vou filmar mais devagar porque, Gente, eu já tenho aqui ó, Desse poço de gasolina aqui ó, As histórias bonitas aqui gasolina está mais barata do etanol do que em franca R$ 3,99 aqui ó isso quer dizer que estão fazendo reformas aqui transformando desmanchando casa e construindo casa mundo so social de solidariedade não tem carro atrás de mim então não vou ficar muito preocupado em velocidade. Coronel Antônio de Freitas e eu tô na rua 18... Deus Deus... Não consegui ler ali, eu tô meio devagar. Isso aqui, as bandeirolas, porque nós estamos no meio de junho, final de junho. Tem que ter as festas, né? Olha lá. Tem até uma... A droga, né? Eu vou passar aqui. Embaixo aqui, essa, essa cidade tem uma igreja muito bonita. Aqui. Eu já entrei aqui nessa praça, rodei para filmar. Mas eu não estou muito afim hoje de, de fazer essa filmagem assim de, na praça. Eu quero fazer mais na, nas ruas. De... Ah, que beleza. Muito bonito aqui a igreja lá em Tirapuã eu não tenho dificuldade de entrar aqui porque eu tenho sempre apoio se eles souberem que eu aqui e não quis filmar aqui porque ficou um estrangido eles vão rir de mim depois. Não, podia ter feito. Mas aqui já dá uma visão boa. E eu não quero perder a cidade. que na foto eu quero filmar o outro lado da rua. Esse é o um lado direito. Então se eu filmo esquerdo. Nós estamos com tempo hoje. aqui que a gente vai chegar até na prefeitura passar lá no cemitério e voltar filmando essa casa aqui morava um amigo meu tinha um tinha um cachorro usado Lobo? não sei cachorro bravo aí ó 12 é, acho que é essa casa aqui Que é conhecida, gente E a dona Nilza mora aqui perto A mãe do doutor José Luiz Faleiros, Juiz de Direito Casado com Magda Que foi minha colega de turma E da Meire Aqui é a, a Câmara Municipal Ô oh, companheiro Deve ser um vereador? Oi, companheiro. Bom, Bom, você é vereador aqui ou não? Sou não, senhor. O que, é que o senhor precisa? Eu estou dando uma volta aqui, filmando. Eu sou se secretário for... aqui no município. Eu estou dando uma volta aqui, eu sou Ronaldo de Franca e ah, estou registrando conheço, as instruções. Estou é? E estou registrando, se você quiser dar uma volta comigo, que tivesse de tempo, só para a gente. Eu vou girar aqui. Estou indo na Franca. Você está indo na Franca e daqui a pouquinho eu chego Nós lá. Nós acabamos de reformar uma rodoviária. Certo. O foi vereador em Franca. Larga esse carro, aí vem carro, rapaz. Eu tenho um compromisso em Franca é. da prefeitura. É. Deixa, deixa eu só filmar você aí. Ó. E vocês fizeram o que na rodoviária? O prefeito, nessa nova gestão, fez uma reforma na rodoviária municipal de Tirapó. E estamos aqui prestando essa, esse serviço para o município da melhor forma possível. Como que chama o seu prefeito? O prefeito chama Gerson Henrique Alves. Ah, que ótimo. Eu estou aqui conversando na sua cidade aqui. Vou registrar um pouco de história aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá jóia, senhor Ronaldo? Ótimo. E você deve acompanhar meu, meus vídeos sim, lá. Sim, sim. Um abraço. Senhor. Falou. Obrigado. aí, ó. Ah. Eu quero o pudim para mim. Olha o seu você. Olha que tanta máquina nova aí. Tirapuã, aí. aí a gente fazendo a um aí e Tirapuã. Eu tô filmando esse lado e depois eu vou filmar o outro lado, certo? Aí as casas antigas, se tivesse alguém que poderia contar a história aqui. Ó. Aí, ó, aos muros grande, é. a imagem fala por si. Ó. Cidade limpinha, bonita. Eu gosto muito de ver. Eu não programei. Falei que eu ia vir aqui. Eu estou vendo que a cidade está muito bem cuidada. Parabéns para o prefeito Alves. Henrique. É, é. é aqui que é rodoviária. Não é que ficou bonito? É. Os bancos tudo vermelho. É. é isso aí, ó. São Paulo reformando, reforma no terminal rodoviário. É. E Tirapuã. O ano está chegando. Vocês estão pensando que não? É? Secretaria de Saúde, tira por lá. Olha, isso aí tem que ter sido agora, porque tá, olha, olha o canteiro lindo. Parabéns. Pela reforma. É. Eu vou para frente nessa rua, porque se eu ficar perdido querendo filmar tudo. Aí eu, eu perco a noção. Certo. Chamando mais um lado. Eu vou voltar nessa rua mesmo. A anja. Aí, beleza. Eu sei que o cemitério é aqui também. Eu posso até virar lá e depois retornar Mas eu quero voltar nessa rua Aqui não tem retorno, não tem saída eu Vou voltar Vocês estão percebendo que eu estou com meu projeto, meu script que eu mesmo criei, né? Depois até eu, eu posso voltar na outra rua. O horário tá bom? Hum. Eu tô virando, que não segue ali na frente. tô retornando. Não vai ficar ruim essa imagem, não. Obrigado, secretário, pelo o apoio, pelo bem-vindo aqui à cidade. E por causa disso eu vou depois subir lá e tirar uma imagem da igreja porque a igreja é muito bonita e a cidade está enfeitada. Olha, agora eu tenho coragem de subir, ó. Agora eu estou concentrando aqui a rodoviária, né, um pátio grande. Mas eu fiz o um compromisso de filmar agora essa parte. Ficou bonita a rodoviária. Eu vou só dar um cavalo de pau aqui, ó. Ó. Ah, cavalo de pau é um de dizer. Olha que beleza. Parabéns. Parabéns. Valeu. Valeu a rodoviária, ficou muito bonita. Agora eu tô indo. Deixar o caminhão de passar. O pessoal que tem um, uma disciplina boa, não vão ficar buzinando a cabeça da gente. É. Vou, vou deixar o, o carro passar e vou fazer aqui um... bom oh, companheiro? senhor ah. conhece essa cidade bem? Hã? O senhor conhece aqui bem? E Tirapuã, o senhor conhece bem? Conheço. Natural daqui? O senhor não quer sentar aqui eu do lado? Eu vim pra daqui? cá tá com 5 anos. 5 anos? Deixa eu tirar uma história do senhor então. Ficou qual, qual bonito. É. A ah, o outro que entrou aí e acabou com a cidade. Aí agora não, então, chega um pra... E o outro é, que é. entrou aí e acabou com a cidade, ele era é meu sobrinho. Como é que ele é chamava? Era meu sobrinho, o é... Outro prefeito. É isso aí, vamos pra frente. Falou. Um abraço. Tudo de bom, obrigado. Como que chama o prefeito aqui? Hã? O prefeito como que chama? É quatro anos. Não, como que chama o prefeito? O nome dele? Ah, o outro? Ah, o daqui agora. O daqui é. Da... Henrique. Gerson. Gerson. Ai, ó, eu não sei também. Tá meio... Valeu, obrigado. Eu passei filmando na rua. Agora eu vou filmar outra na rua. Pra eu não perder o, o, o estilo. Essa é a rua central, tem outras ruas ali pra baixo, outras pra cima. Mas eu. Se você ficar querendo. De um lado pra outro, você não filma nada, né? Aí, ó. Itirapuã. Prefeitura, eu vou dar uns espécie de um cavalo de pau. Eu sei que não está vindo ninguém aqui nesse horário também, não aparece ninguém, só para só a gente ter a noção. Aqui, ó, tem muita, muita máquina nova aqui. Eu não vou filmar essa máquina nova, tá bom isso aqui. Ó. Ah, na frente da prefeitura. Ô doutor. Bom? Bom dia. Vereador aqui, prefeito? Não. O prefeito acho que deve estar aqui ainda. Se não precisar, pode entrar, que entra lá. Ah, eu, eu tô só passando aqui, filmando. Como é que chama? Gerson. Gerson. Ele deve estar aqui no gabinete é. ainda. Acho que não foi saindo ainda não. Será que... eu Porque eu não ando, eu uso cadeira de rodas. Se eu virar ali e parar, você dá um toque se ele, se ele pode me atender é só para dar uma entrevista? Porque eu não mando, eu uso cadeira de roda. Eu estou filmando aqui a cidade. Pode. E é bom. Porque... Mas eu sei que vai ter que ir lá falar com ele. Só já eu... não jogou lá. Já Fala que ir. é o pastor Ronaldo. Pode dar a volta eu... que eu peço com ele. Falou. Eu vou chegar lá. Se ele me... Olha aí. Se ele puder, eu fico contente. Aí, eu, eu não parei aqui na prefeitura. Fui conversar com o moço. Ele falou que vai dar um apoio. Vamos ver se... Aí, isso aí. A câmara municipal tem ah, mas aí não tem jeito. Ai, vamos ver se ele... tem um caminhão ali. Vamos ver se ele. O moço prometeu um de.. De trás, vamos ver se. Certo. Falou, obrigado. A gente entra numa cidade bonita, limpinha. E tem que conhecer o prefeito, né? É, então. Prazer, e aqui né? é, o, é o, o Gerson. Gerson Luiz Alves. Luiz Alves. É, Gerson Alves. Ô, Gerson, você é daqui, da região? Sou filho daqui. Como já é o seu pai? Antônio Alves Neto. O seu avô é Antônio Alves. Antônio Alves. É. O, e a sua mãe? Mariana Candida Alves. Candida Alves. Candida Alves. Ô, Gerson, antes a gente falar de política, vamos falar da família. Você conheceu o avô seu? Não conheço, infelizmente, nenhum dos dois avós. Nenhum? Nenhum. E do seu pai? Então, meu, meu pai também é, não conhecia é, nenhum outro. E você conheceu os irmãos do seu pai, Sim, os seus tios? tios. Como que é o nome deles? Ah, tem, ó, tem Pedro, são vários. São vários, os... pode, é, pode falar. É, Pedro, é, tem a tia é, Nana, Tereza, José, Sebastião, é, Morse, Jesus, Luiz. Acho que eu esqueci de ninguém, não. <risos> <risos> é, e da sua mãe? A Minha sua... mãe era só um, ela, ela é, tem duas, sim. Meu avô casou com duas, né? Tem duas esposas. Então são lá uns 20, é bastante, hein? Eu não vou lembrar de todos, não. Ô Gerson, assim, para é falar bastante. bastante, bastante, mas eu estou é. acostumado com esse negócio. Eu sou so José Lopes, lá de, de, de é, Patrocínio Paulista, eu, eu, eu registrei a história dele. E ele falou assim, ó, eu sou. somos 32 irmãos. É bastante. Você é. conhece ele? Ele tem um problema na perna. Não, não lembro né? dele, não. E aí ele contou para mim a história dele, por isso que eu perguntei para você, da, da, da família, a gente sempre faz o um registro, porque eu passei um tempo valorizar muita família. Sim. Irmão seu, só o que É. Quantos irmãos você tem? Nós somos um total de seis irmãos. Seis? Família grande, né? Seis irmãos. Você está em que lugar aí? Eu estou quase na Raba de Tacho. Eu tenho só um irmão abaixo. que é O, o Caçula, é você é o Caçudo. segundo. Eu sou o segundo. Eu aqui. também sou o segundo, assim, sou de baixo segundo. pra E o nome deles? O mais velho é Antônio Mauro, depois o Marcos, que já foi prefeito aqui da cidade eu também. É O Marcos, depois vem a minha irmã Ângela, depois o meu irmão Lázaro, eu e o André. É o e o André. É oh, parabéns pela família. Quantos filhos? Eu tenho três filhos. O nome deles? João Vitor, Maria Fernanda e o Gabrielzinho. O Gabrielzinho, a esposa? É a Gisele. Gisele. Gisele. O, o, o prefeito, esse trabalho de prefeito é, é uma administração, é muito trabalho, né? você muito sabe que gratificante. gratificante, você já tem sangue, já está no sangue, é, né? gratificante. é muito, quando a gente consegue fazer o bem, a gente percebe que a população está satisfeita, a gente fica também satisfeito junto com a oh, população. Parabéns, eu passei é. ali, o seu secretário estava indo para Franca, e ele falou assim, ó, dá uma viradinha lá na rodoviária, claro. que ficou bonita aquela rodoviária. Claro. E assim, fazendo essas, essa restauração, tem muita coisa bonita, que precisa de ser preservado, né, a história. Eu estou fazendo esse registro de história e quando nós estivemos como vereador lá em Franca, é, o Valdes Rodrigues que entrou com o um projeto da imagem, o seu da imagem e do som. Porque sempre tem aquele negócio de guardar peça e tal, aí hoje nós temos esse recurso que você está usando na câmera, Sim. E você pode fazer um banco de dados, de informações, de família, a pessoa quer conhecer alguém, e é muito mais simples, mais eficiente. Hum. Você deu informações aqui da sua família, dos seus tios, do seu né, é, irmão, é. isso é muito rico para pesquisa. É. Me fala aqui agora, eu estou vendo essas máquinas novas, tudo ali, o que está que acontecendo aqui? Então, isso aqui são o programa Nova Rota do governo do estado de São Paulo, né? o, o Rodrigo Garcia que liberou para vários municípios que aderiram, que quiseram aderir ao programa. Então nós recebemos aqui, são, tudo bem, são, é. ao total são 10 viaturas, né, E desde a saúde até a parte da alimentação. Está faltando chegar só um caminhão vasculante agora, que dito que logo, logo chegue. Esse então, aqui? Esse é para cozinha, esse é para educação, esse é para transportar a alimentação para as escolas esse caminhão que é o caminhão industrial é o caminhão fala. industrial é. e eu vi ali para a mecânica tem um outro tem, trator tem retro, é tem para carregadeira tem, carregadeira, tem uma, uma patrulha agrícola um caminhão e equipamentos para agricultura tem a picape segurança que é utilizado na área rural né tem a esse carro que nós adquirimos equipe social também para a parte de administrativa, é, nós temos uma ambulância e uma van que é na área da saúde vêm a utilizar, então é assim, diversificou em geral, tem de tudo, todos os segmentos do município, das áreas do município. Isso é muito bom. A sua experiência como prefeito é o primeiro mandato? Primeiro mandato. Você foi vereador? Não, não foi. Você chegou, como assim é, isso? Ah, é pelo fato da é só da minha família, meu avô já foi vice-prefeito, prefeito, prefeito. Meu pai foi vereador por 28 anos, foi vice-prefeito na né, época do Zé Manuel, Águila. Zé Manuel Águila, é... era meu amigo. Então, você... É meu amigo, né? É o é um padre, né? Padre, é um Hoje. Padre. E meu irmão foi três vezes prefeito aqui na cidade. Eu tenho um tio que já foi vereador, tenho um tio que é... Tem tenho um primo que ele é vereador atualmente, minha cunhada é vereadora. Eu tive o meu primo que foi três vezes vice-prefeito do meu irmão. Então já vem uma... Aí de isso, é muito, isso é muito é. bom, o, o Gerson e eu estou percebendo aqui a cidade está muito bem cuidada, viu? Graças a Deus. Deus. E eu cheguei lá, aqui, comecei a filmar a sua rua aqui principal e, e eu fui percebendo muito limpinho. Depois eu conversei com o moço, ele me falou e eu falei assim, puxa, é, a gente tem que realçar isso, porque administrar a cidade precisa de ter Além do amor e o compromisso, e todos aqueles que estão engajados né, sim, na sim, prefeitura, sim. valorizar os servidores, né? Sim. E para que trabalhe com amor. Sim. Qual que é a mensagem que você deixa aqui para o nosso memórias e vidas? Não. aí O um abraço. Agradecer Ronaldo. O amigo, né, Ronaldo, que está aqui fazendo essa, essa entrevista aí, né, documentando aí. É importante a gente documentar sim, tanto também o lado que é negativo, tem si também documentado. é corrigir, é um né? né? Para ser corrigido. É. E a gente né, agradece, né, essa, essa oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso Tia nossa né, cidade querida, e dizer que ainda nós temos muito a fazer pelo município. É, eu sou advogado de profissão, minha profissão é de advogacia, né, eu sou advogado, mas quatro anos que eu vou dedicar ao meu município, vou dedicar, sim, com muita responsabilidade, transparência, cuidar bem do dinheiro do povo, que é fundamental isso, e reverter aquilo que vem né, de recursos em melhorias reais para o nosso município, para a nossa população. Então, é o que nós estamos fazendo. Hoje a gente estamos com mais de 20 obras no município, onde recuperando tudo os prédios públicos, não só na parte administrativa, mas também na área de saúde, na área de lazer, em todos os segmentos, em todos os setores. É o que é a função do prefeito, é trabalhar para o povo. Né? Eu sou aquele funcionário vamos dizer assim, servidor público que ocupa uma função importante de prefeito, né? Que é o que a gente está aqui. É, Pode ter certeza que depender de mim da minha equipe, não fazer muito para o nossos tipo deputados, se Ó, oh, parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei muito contente de poder é, registrar essa, essa conversa nossa, agradável, e da sua família. É, eu sempre falo que o Cícero, o tribuno romano, Sim. ele falava que a maior dificuldade, a maior desafio do ser humano era governar gente. Né? Aí, é aí você governar e administrar. E você está fazendo coisa bonita, coisa boa, e parabéns para você para seu trabalho. Muito obrigado. Oh, Apertar a mão desse caboclo aqui, Ronaldo. Tem um amigo meu que criou o canal, ele mora em Brasília, jornalista, chama a Milton Couto Rosa, é dessa família Couto Rosa. E ele que falou, pastor, tem muita gente de Tirapuã, muita gente de Cássia, muita gente de Franca, que não mora em Franca. Então você precisava de registrar mais e fazer o que eu estou fazendo, porque lá eles vão vendo. Sim, sim. Eu terminei o fim de tira, é, patrocínio e filmei até Tirapuã e conversando com os, os de, de Tirapuã que moram fora para eles virem e conhecer como que está bonita sim. a rodovia, né? Sim, e sim, sim. isso aí foi um, um, um... Um avanço muito grande, a nossa, melhoria. A pasta é bem bonita, principalmente no período noturno. Né? A gente liga é. a fonte nossa, ela é toda luminosa, tem a dança das águas, né? É. E música, a praça ficou muito bonita. Depois a gente é, é. reformou ela, ficou muito bonita. Eu bonito. posso passar lá e tirar uma imagem, é aí, ó, subir ó, lá? Pode ficar à vontade. Obrigado, obrigado, é prefeito. Oh, foi um prazer. Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Ai. Ah, companheiro, bom. Aí, ó. Que coisa boa. Conversei com o prefeito, muito simpático. E. atendendo um pouco com carinho. Valeu! Obrigado, companheiro! Obrigado! Aí, vamos continuar filmando esse lado da Rua Central. Olha que beleza. Será que, que eles perceberam que eu ia vir aqui para filmar e limpou, que ficou tudo limpinho a rua? Olha aí. Beleza, rapaz. Nosso pre, o nosso prefeito de Gerson. Ah, aí, lá, ó. Já tá lá. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado! A prefeita é. é tão bom, né? A gente vê a pessoa trabalhando. Eu vou filmar lá e depois eu volto e pego a, a praça aqui. Porque a gente tem que é, ter objetivo, né? O meu trabalho foi de filmar essas ruas principais. Agora eu já conheço o prefeito. Ó. Aí, ó. Olha que beleza. As festas aqui, ó. Noite, eu vou dar uma volta aqui em cima da praça. O prefeito me autorizou depois, mas eu vou filmar primeiro aqui, ó. E eu vou andar porque eu, minha bateria já, eu já não tem mais a carga. Aí, ó, a drogaria do um lado e a outra do outro lado. Ah, eu estou achando bonito demais essa cidade aqui. Cássia sempre deu uma referência de limpeza, mas aqui hoje está. 10 aí, ó. Muito bonita as ruas. Só a gente conhece o prefeito pelos buracos da rua. E aqui não tem buraco, a gente sabe que o prefeito é bom. Parabéns. Eu vou virar aqui e vou passar eu ver se tem uma outra subida aqui. eu vou voltar para filmar. Vou passar aqui embaixo e vou subir lá pra praça. a praça. O supermercado eu tenho que valorizar o comércio aqui, ó. Vou pegar essa rua de baixo aqui, para sair lá na praça, depois eu subo. Eu tenho um amigo cadeirante aqui, ó. Mora nessas casas aqui. o oh, companheiro. O companheiro aí tem quantos anos? É, tem quantos anos? Ele? É. Ele tá falando que tem 70. 70? Eu é. Ah, então certo você Eu vou tirar uma foto do senhor. Amém. Olha que coisa bonita. Eu vou ter que ir embora porque eu tô com pouca bateria. eu tenho que coragem, Criar coragem. E comprar mais bateria eu não ficar passando aperto de voltar para casa, a bateria tá acabando. Ah, é. Eu vou subir, cidade tá pintada, bonita, eu vou lá na, na praça agora, ah oh, não, vou, vou. aqui é, é o posto, eu vou mais pra frente, subir mais pra frente aí que eu, eu pego uma rua que aquele ali eu já passei. Aí, é ó. É. Esse aqui já vai sair lá na cidade. Na praça. Vai sair na praça. Eu não vou subir aqui. É, mas eu, eu podia ter subido mais uma. Eu já passei aqui. Eu vou, vou subir mais uma. Eu já passei essa rua. E vou para frente. Porque tem frente lá. E Tirapuã. por cima da da praça aqui. Gerson. Olha o tamanho dessa praça. Beleza. O prefeito falou que eu poderia subir. E eu vou aproveitar a boa vontade do prefeito e vou tirar uma imagem melhor, certo? Eu não estou fazendo nada errado, viu? É proibido o som automotivo. Mas eu estou só, vou filmar aqui. Eu quero filmar a igreja de longe, olha que beleza, que imagem linda. Eita, se eu... as pessoas tivessem, olha que beleza, de flor... Ah, o cartão O cartão de visita Da cidade é a praça Aqui tem a fonte luminosa O prefeito falou que ficou muito bonito sabe? Olha que beleza E a igreja lá ó. Eu estou subindo aqui filmando é, Com autorização do prefeito Eu já estive aqui filmando Mas é bom a gente fazer esse registro Olha aí a igreja, eu vou lá e depois eu volto, a praça central, Aí, ó. e Tirapuã, eu não vou virar aqui nem passar em cima de canteiro, só aonde pode passar, olha a praça lá, a, a fonte, certo? E a, e a igreja lá, ó. eu vou voltar agora... Eu tô vendo aqui, tô com a ré Vou jogar ali vou... Porque eu tô filmando a cidade É uma cidade que tem uma praça muito bonita Praça Central Não vou pisar Não vou pisar fora do, do cimento aqui Certo? Vou mais para frente um pouquinho Que é bom que eu filme Tá lá e vou sair pra não atrapalhar. Vamos, companheiro. Ah? Você me ajuda aí? Eu Posso posso ir pra trás aí? Pode? Pode. Ir. Não tem Pera problema. Aí. Pode ir? Pode ir. Qual que é seu nome? Plínio. Passa ali na frente, Plínio. Aqui, ó. Não, aí, ó. Aí. Ô, Plínio. Passa aqui na frente aqui pra você sair no vídeo. Aí, ó. Aí, dá um tchau pra mim. Eu tô filmando aqui, você tá vindo da escola? Hã? Ah, você tá vindo da escola? Não, eu ia. Por que que você não vai? Não, eu Ah não, rapaz, vai eu pra lá. Eu vou passar pra quem tá de recuperação. Você já passou? Já. Ué, mas vai lá fazer papo com o pessoal. Vou lá. Entra aqui dentro do meu carro aqui, vamos bater um papo aqui. Não, pode ir. É, pra nós conversar, falar de Tirapuã. Você é nascido aqui? Sou. Eu tô, Eu conversei com o prefeito, aqui uns dias você vai ser prefeito aqui também. Vai, vamos ver. Vai, vamos ver, ué. Jogador de futebol, ué. Você é jogador de futebol? É, ué. Bom jogador? Eu sou, eu sou mais ou menos. Passa lá na frente que eu quero filmar você de novo essa cara, porque no dia que você estiver ganhando dinheiro, você vai lembrar da gente. Aí, ó. Aí, ó. Jogador de futebol. Qual que é a sua posição? Lateral. Lateral. Direita ou esquerda? Direita. Você chuta com o outro pé também? Mais ou menos. E esses olhos claro senhor, do seu pai e da sua mãe? Meu pai. Como é que chama? Daniel. Daniel de quê? Ah, eu já não sei. O nome dele? Não. E o seu nome? Você sabe, ué. Meu nome eu sei. Como que é? É Clínio Eduardo Vieira. Eduardo Vieira. Seu pai desceu Vieira. Não, Deixa minha eu... mãe é Vieira. Essa mãe que é Vieira. É. Eu vou lá filmar lá. Ó, oh, valeu, viu? Você na me ajudou na... aqui. Valeu. Nada. Ó, oh, estuda mesmo, viu? Eu estou passando, não está não tá errado, o prefeito me autorizou e não tem movimento aqui, né? Claro que se tivesse movimento eu não iria fazer o que eu estou fazendo. Estou fazendo, além de ser com a autorização do prefeito, estou fazendo uma coisa bonita. Para os que, que são daqui de Tirapuã, que moram fora e que não estão vindo da cidade, a cidade está bonita, viu? Muito bem zelada, né? E tem festa, e tem festa aqui. ou oh, a primeira vez. A primeira vez que eu tô. Pode vir. É bom que vocês saíram do vídeo. Oi? Bom que vocês saíram do vídeo. Oi, tá Ah, Nossa! aqui, ó. Nossa, que, que beleza, <risos> é, ué. Ai, que Vocês vão ver vocês aqui, ó, viu? Ih, ó. Aí ó Olha a igreja que beleza eu tô filmando catedral aí ó Igreja de Tirapuã, eu tenho muitas fotos bonitas aqui dessa igreja né? Eu acho que ficou aqui ó Aqui tem o Coreto Eu vou filmar o Coreto tem que ter Coreto. Praça que não tem Coreto, não tem comunicação com o povo. É? Né? Aí, ó. Parabéns, prefeito. Sua cidade está muito bonita. Eu vim sair de Patrocínio Paulista, mas eu vou aproveitar. Vou chegar em Tirapuã e tirar algumas imagens que é, vão servir para arquivo e a gente vai ter. Agora eu vou. Tirar de frente da igreja para lá. Eu estou no horário bom para tirar essas fotos, fazer essa filmagem. Ó, ó, olha o tamanho da praça, beleza. Aí, ó. Fazendo. Um... Prefeito Gerson, muito obrigado pela atenção. Aí, A ah, cidade do Sul expedito a cidade da Magda, o Dr. José Luiz, muito bonito, viu? O Dr. José Luiz foi prefeito aqui, o José Mauro, né? o José Manuel, que foi prefeito, meu amigo, gostava de conversar, hoje ele é padre, certo? Eu vou procurar um jeito de sair aqui agora, por baixo, mas eu fiquei muito contente de estar aqui, bater um papo. Conversei com pessoas amigas da gente, Dona Sebastiana. Aí eu tô saindo aqui. Faz questão de filmar porque a gente vai ter pessoas comentando. Clica, gostei, fala assim, ó. É, compartilha esse vídeo que esse vídeo ficou muito bonito, viu? A cidade aqui, ó. Eu tô invadindo espaço aqui com autorização do prefeito aí ó. muito obrigado parabéns eu estou com a autorização do prefeito pode ou não filmar aí ó aí que já não tem não vai estragar nada da e aqui eu já saio Aí, A igreja, muito bom. A sua cidade é muito bonita, viu. Aí. Eu vou terminar aqui. pegar um outro vídeo agora. Eu preciso ir embora. Bonito. Eu tô... passei aqui ao lado dessa casa. Eu tenho foto dela, mas eu estou vendo que ela está bem conservada agora. Bonita. Eu vou ter que voltar aqui só para eu filmar essa casa da esquina. Eu acho essa casa muito bonita, não sei de quem é, mas eu acho ela muito bonita. Eu estou fazendo essa, esse giro porque eu quero filmar essa casa, ó. Tô, ó. É casa bonita, estilo lindo. antigo. Eu sei que funciona aí, essa é moradia, vou dar mais uma visão aqui da, da praça. Aí. Por isso que é bom a gente conhecer a cidade. Eu, eu já tinha vindo aqui para tirar a foto e não tive trabalho de. Eu vou filmar aqui por cima assim, a rua aqui. De cima da praça, por baixo eu já filmei, mas aqui era tem lá outra casa que, muito bonito! É, mas será que eu vou ter que voltar aqui para filmar essa casa de novo? Ó, vamos pra frente. A praça noção. Boa da cidade.